Então, se você começa com 500 reais Vai acabar dando 3 mil, 4 mil reais no final do último lance que aí cada colecionador vai dando lance Essa é a série de 2 reais que é raríssima Aqui no leilão Que está que aberto agora Ela tá com lance inicial de 200 reais Mas eu vou mostrar depois do leilão o quanto ela saiu porque na verdade ela vai sair provavelmente por uns mil e mil quinhentos reais é aqui é da forma dela e essa numeração que eu vou mostrar para vocês é que é o mais importante para identificar essa daqui pronto essa numeração aqui ó cj 033577210 É a, a única série da nota de R$ 2,0 que tem esse valor. E que ela é rara. E a tendência dela é subir. Ela está começando aqui o leilão com R$ reais. Quem arrematar ela por R$3,4 mil, com certeza vai pegar 67 daqui uns 4, 5 meses. Então, é isso que eu queria que vocês vissem. Top, tá, numismática. Aqui, para vocês entenderem, está aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Desculpem que comecei um pouco assim, porque estava ruim aqui a posição para gente conversar no leilão. E até a gente procurando o um lugar, cada um procurando sua cadeira e seu lugar. Né? Mas está aqui, para vocês terem uma ideia: ó, a descrição. Histórico do leilão Tudo oficial Isso aqui tudo registrado Direitinho, legalmente Tá E aqui Informações do perfil E dúvidas dúvida, dúvida para ser tirada Mas o mais importante que eu quero que vocês vejam É isso aqui Cédula do Brasil Segunda família do real Valor facial dos reais Ano 2015 2015 Letras, CJ, numeração da cédula, CJ033577211. Então, as chancelas que da assinatura de, de que é o responsável, né, Banco Central, Henrique Meirelles e a Conservação Fé, que é a Flor de Cunha, essa aqui, né. É a conservação dela. Bom, esse é o valor. Se vocês encontrarem uma acedor dessa por aí, então, já guardem porque ela vai dar sequência na numeração. Ela, ela tá aqui... Ó, com a numeração, deixa eu mostrar aqui porque nós estamos com o um quadro aqui da... da Antes de começar o leilão e eu quis logo fazer isso aqui para vocês entenderem Tá bom? Top Numismático e Correlatos, o canal é, Se inscreva, deixe seu like que nós vamos estar informando você Bom, a numeração é essa aqui Já mostrei, tá aqui né? E tem outros dados que eu passarei para vocês depois esse aqui eu fiz questão de mostrar logo por conta do Leidão vai começar e eu vou participar também. Quem sabe eu não arremato essa nota aí. E aí eu já faço o vídeo direto com ela, né? Ela mesma na mão, mostrando para vocês. Então aqui tem. Aqui tem umas coisas do pregão que eu não vou falar agora aqui, para quem tá assistindo que não conhece. Como é o leilão, não vai interessar muito Mas depois eu passo com calma Tá? Lance inicial daqui ó Lance inicial R 200 reais Tá dando para ver? Acho que tá, deixa eu ver aqui Tá dando Bom, meus amigos, é isso aí Tá? Por agora nós vamos Encerrando esse vídeo aqui eu queria mostrar essa cédula para vocês. Eu tenho um amigo aí que é, que é também no Mismata, que ele já falou a respeito dessa nota aqui uns um, um, dois meses atrás. E essa nota ainda tá rara, viu? Continua sendo rara. E ele falou a respeito. Hoje eu aproveitei aqui o causa do leilão. E, já, e lembrei dela para poder passar para vocês também. Então, curta. É, compartilhe, é, passe adiante, e divulgue, compartilhe o vídeo com outras pessoas, chame mais amigos, mostre, que nós vamos estar tá mostrando aqui as raridades, os preços reais, mas sempre eu vou estar tá falando para vocês, aqui inicialmente. O, eu sou o pastor Francisco Ferreira, do Top Numismática. Tá? E... Eu vou estar passando os valores reais E... Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês Aproveitar e dizer logo aqui eu Não quero que fique muito longo, já tá ficando Então... O, o... valor da moeda da, da, Aqui no no, no... no folheto, no panfleto do... do da, dos valores ela tem o um valor oficial. Mas normalmente aquele valor oficial é o valor mínimo que se está pagando, porque as pessoas que colecionam pagam valores astronômicos. Então, você já fica sabendo. Aquele é.